Era muito bom dia, ou muito boa tarde, ou muito boa noite. Este título, este vídeo, vídeo, título do vídeo, vai-se chamar Tributo à Obra Literária, à Arte da Guerra. Eu não li o livro, muito menos em chinês. Portanto, na perspectiva de um chinês, isto vai ser uma piada. Se calhar. Onde? Aqueles, assim, meio louco. Como vocês sabem, eu estou aqui a, fazer, a tentar fazer uma quest chamariga. Que já foi mais ou menos explicada ao nível do conteúdo sonoro num vídeo chamado Tributo aos Passeirinhos. Os Passeirinhos. E então? Nós agora estamos a ouvir uma musiquinha do álbum Machine World, que se chama -se Storming Plan Enigmatic War que quer dizer um, uh, um plano turbulento o trovoso uh, guerra enig enigmática pronto isto porque no fundo na, na sincronização dos comentários do pano e do Bloco sobre a consideração de visita e, ou de referenciar uh, e, e excluir pessoas via aquilo que as mesmas acreditam que potencia melhorar o próprio sistema mesmo que, pronto, muitas delas sejam horrendas comparativamente a Portugal tendo em conta que em Portugal temos milhares de pessoas menos não é? uh, me pareceu-me... pronto... Era fixe falar sobre isto. Então, Portanto, isto vai ser uma mensagem pessoal. Só sou eu. Não são os partidos, não é? Em nome de nenhum partido, nem em nome do, do Portugal, nem em nome de nada. É só o meu. Só sou eu. E esta mensagem é para Portugal, para o Brasil, para a Bolívia, para o Chile, para o México, para Israel, para a China, para os Estados Unidos, para a Rússia. Para a África inteira, a Índia inteira. Uh, e pronto. E para a Europa inteira também. Pronto, e para tudo. A Inglaterra e a Austrália, tudo. É é tudo. Já, já tinha dito tudo algumas vezes, mas pronto, portanto. Às vezes o pessoal esquece. E não é mal relembrar a mal, já, não é? Fiz. Então. Esta obra tem imensos capítulos Eu não vou passar por todos Eu simplesmente li um resumo Depois adaptei a, Àquilo que eu sei ora, ora Segundo o resumo Diz que O primeiro capítulo Fala sobre Que É sempre bom considerar Não fazer uma guerra Não criar uma guerra porque a condição de haver país e territórios uh, De alguém ou de ninguém Resulta na probabilidade de haver necessidade De criar uma guerra Por causa daquelas coisinhas do, da possessãozinha E então o homenzinho ouço um o Sun Tzu, Sun menzinho E esse homenzinho ele considerou que havia assim, mais ou menos, umas coisas importantes associadas a, a, a, a, a tentar que, que aquilo, não é? Que aquelas. que aquilo, esse problemazinho não aconteça. E portanto, como de algum modo ter alguma consideração? das probabilidades táticas associadas à probabilidade de haver uma guerra então ele falou do, do caminho o meu caminho é algures até à América não sei até onde por não faço a mínima ideia que é o homem vocês que têm aí os contactos e afins que me digam quem é o homem que eu quero resolver este, esta história já tem mais de dois mil anos, isto é. é demasiado tempo, não é? Era, assim, era mais fácil resolver um, um problemazinho, não é? Em, numa vida. Não no, no resto da eternidade, mas pronto. Assim sendo, já que a coisa era assim mesmo lenta, vamos falar do caminho. Pronto, o meu caminho, já sabem, é um caminho xamânico, não é? puramente ilusório, não é? puramente subjetivo não tem mais nada. E pronto, ele sinto ter para dizer um olá e um adeus e pronto, essas coisas que a malta hoje em dia pronto, não tem mais nada que fazer que não viver essas, essas, essas condições de apresentação sob uma expressão associada a, um, a uma intenção de mudar qualquer coisa, sabe-se lá o que é, não é? Mas neste caso serão. Uh, portanto, formas de, de considerar como fazer justiça Bom, pronto, Para que haja um certo, uma coisa minimamente humana e racional Principalmente racional Bom, Então, é que lá está, os países são territórios que permitem a liberdade de uns e a desigualdade da liberdade de outros, até incluindo as pessoas que vivem no mesmo país. Não é só para uh, pessoas uh, do país e de for, fora do país já são diferentes, não. É é muito aleatório. Mas pronto. como ele funciona ao nível de a gestão, não é? Porque depois ele, ele pronto. Ele considera aqui uh, cinco pontos importantes, que é o, o caminho o terreno, o clima e o tempo, as lideranças e a gestão, que é a gestão econômica. Tendo em conta que tudo é gestão económica, puramente económica, nada mais, isto é, as pessoas que associam o valor à expressão, seja lá o que for. Não é? Pronto. Hum, e tendo em conta que as lideranças são maioritariamente políticas, não? e sendo que as, as políticas são também... Normalmente coisas armadas, não é? Pronto. Já chega, não é? Não é preciso ir mais longe pronto. Depois temos o clima e o tempo Pronto É bom saber se estamos de inverno ou do verão pronto. Para ter a noção se vai inovar ou não Só isso Depois E pronto E o tempo? A questão do tempo também é importante caso Humano uh, Portanto um potencial de um exército tenha conhecimentos básicos de educação e não só, e, mas estou a dizer até o próprio sistema do país que representa ou sei o que for, ter praticado exercícios de disciplinação e aquelas coisas todas horrendas não é? para saber considerar, medir o clima. Isto porquê? Porque na verdade, eu, como vocês sabem, eu eu venho aqui tentar dar a paz ao mundo inteiro pronto. e, a parte disso, pronto, tentar uh, uh, ensinar e motivar uh, o lado jurídico e militar a mudar de comportamento. Ora, para... Bem, só os é que podem querer saber se querem ou não. Eu não. Eu sou pessoa que naquela, olha, tenho aqui umas, umas fórmulas e tal, assim meio, meio esquisitas. Vocês já, já, já, já, já, já conseguem fazer tudo, conseguem fazer algo melhor isso porquê? porque Porque isto está sempre associado à nossa capacidade de autocontrolo e autodomínio E portanto, é por isso que é sempre bom pensar se será necessário ou não hein, criar uma guerra Tendo em conta que as guerras não servem para nada mas vou tentar negociar. digo eu. Vou. Depois. depois lá o capítulo 2. Não vou pelos capítulos todos, ok? Só vou pelos primeiros que? Os primeiros oito. Ok. O segundo capítulo diz que a arte da guerra é.. Está na. Está, depende de sabermos terminar qualquer conflito De forma rápida Isto é, havendo um conflito Portanto, a noção de que poderá haver um conflito É bom que Saibamos, hora negociar não é? E, portanto e, e negociar é saber Ou uh, potenciar não é? uma, uma solução portanto que, que permita que o próprio confronto não seja necessário e nesse caso eu tenho que dizer que pronto toda a política que existe em todos os sítios não é o exercício da política é isso mesmo por isso é que a democracia sendo o menos mal de todos não é ou melhor, isto já sabem. Isto é que eu critico aos partidos, sejam os de esquerda ou de direita. Às vezes, os de direita também fazem o bom Que é a, a política começa-se a, a, a, a juntar entre conteúdos, não é? Conteúdos interpretativos, para as religiões, e, e depois consideram-se tal modo únicos que consideram todos os outros inimigos os outros pois tornam-se inimigos uns dos outros por aquilo que pensam porque estão a discutir a subjetividade pronto certas não é propriamente a subjetividade mas a, a forma como a subjetividade deve ser de algum modo potenciada para que a subjetividade da educação traga frutos de comportamento, não é? Frutos de. Vamos. É aquilo que nós somos, é que é tudo, é a história da humanidade, não é mais nada, pronto. Isso é só. Ou, ou consciente ou não consciência disso, e depois o efeito disso, e etc. Pronto. Porque lá está, isso são. Uh... Muitas vezes isto é tudo simplesmente relações informativas a fui para o lado, mas nada mais. Isto é bombástico. É lindo, mas. Ora, e portanto, no, no capítulo 3, ele diz, ele diz, oh oh oh, oh amigo, ele diz, ele não me diz nada, ele escreveu. <tos> Vamos ouvir mais uma música chamada Noise Breaker Lead Away pronto, E vamos continuar Portanto, Esta malta tava, usa, usa guerras para destruir coisas de guerra Portanto, pronto. Era mais fácil conhecer as mecânicas internas, não é? E eletrónicas que permitem que aquilo tem algum efeito, não é desativá-las a partir daí. Pronto. Tenho em conta que já existem milhares de hackers com o potencial de conseguirem desativar sistemas e dá para fazer vírus e tudo para fazer aquilo. Pronto. Já que agora vão permitir o, o, o, o 5G, usavam o 5G só para isso, nada mais. Pronto. E todas as bombas e, e coisas assim horrendas ficaram sem efeito no ar. Caíam, destruíam qualquer coisa, mas não explodiam. Está ah, tudo bem, correio. Portanto, vamos lá, o noise Breaker do mesmo álbum Lead Away. portanto, depois, lá está. O que é que é a política na sua democracia? Ele usa ataques e estratégias, não é? Tem aliança de pessoas. E representam exércitos e ou cidades e ou países e ou alianças e ou seja lá o que for. Pronto. Por isso que eu estava a dizer ali ao logo de esquerda e ao par, pronto, seja lá qual for a nossa posição sobre a forma de interpretação de alguém, é bom respeitar e é bom até falar com essas pessoas. Pronto. A porcaria que aconteceu neste, neste mundo deve-se à falta de controle emocional não é? seja com as mulheres, seja com os homens, é a mesma coisa É, verdade, é? é bom um é, gajo saber uh, estar para não desenvolver mecânicas que potenciam não é? uma necessidade de combater tendo em conta que o combate lá está não... Uh, não sai para nada e tendo em conta que o meu posicionamento tático está no Porto não sei, Porto parece uma cidade assim de Ramonhes, é, não é? tem alguns quartéis e assim mas não serve ser nada, não é? tipo, aquilo é, são museus é Aqui pronto. São questões culturais, não é? Tudo isso, a cultura, a justiça e todas essas coisas. E o nosso potencial na realidade são simplesmente flutuações culturais, isto é, emocionais, isto é, justiça. Pronto. Pronto. Mas a justiça tenta ir um bocadinho mais longe. Se não, se isto fosse só cultura, uh, isto era a puta da anarquia, oh é. Yeah. pronto. E às vezes o red. Há essa anarquia que, pronto, que tem um lado, uma. Portanto, uma. uma anar, é, lá está, há um mau termo, não é? Porque não é anarquia. A anarquia tem limites, tem regras, tem disciplinas, essas coisas todas. Pronto. Às vezes muito melhor do que as democracias enfins, mas pronto. Vamos discutir isso, ok? Estamos aqui para discutir o que é que a educação promove e portanto uh, quais os resultados que a própria educação após a materialização da mesma tem como fruto. Okay? E portanto, no capítulo 6 depois, fala-se da importância do, do líder e do. portanto como é que o líder uh, cria. Uh, desenvolve uma espécie de mensagem criativa via a sincronização melódica de atenção do próprio exército sendo que o próprio exército potencia-se a si próprio uh, enquanto presta atenção. pronto, isso é isso. Depois, o capítulo 6 diz que se deve estudar as, as forças e as fraquezas da malta que pronto, faz parte do exército. E portanto, nós aqui depois temos aqui várias estratégias, eu acho que até no fundo, na realidade atual, nós temos isso sem qualquer dúvida, não é? Porque isto tem, até tem a ver com aqueles princípios de infiltração de software. Como é que infiltramos o software? Bem, antes ou um sistema operativo. Pomos lá uma coisa parecida com um vírus Infectamos o, uh, o sistema Pronto, E depois existem toneladas de mecanismos de, in de infecção não é? Pronto. A questão é Combater não é a melhor forma de, de combater é? Portanto, a melhor forma de combater havia a força fingida e a fraqueza fingida, isto é, comercial, puramente comercial, ah. e, portanto igualmente puramente política, não é? no seu exercício democrático. Ah. Portanto, pronto, tudo o que nós vivemos atualmente, e convém que pronto, continuemos, Nesse princípio, tendo em conta que existem aqui flutuações que devem ser cada vez mais, uh, prontos, disciplinadas. Disciplinadas é, pronto, educadas, repetidas, não é preciso bater em ninguém, é? Pronto. Aqui, pronto. eu não sei se vocês sabem, mas toda a gente deste mundo, Estados Unidos à China, ao Japão, a... tudo. Está tudo incluído na minha licença eterna, portanto, pronto, é só isso. E depois, como eu disse, os gajos lá no, no, na tropa e na polícia e, e, e, e todas as coisas horrendas que às vezes existem por aí, que sejam mais ou menos disciplinares e uh, portanto militarizadas, nesse sentido da. da forma como cada qual se deve apresentar ao resto que o, que o rodeia, uh, uh, pronto. E então. Existe esta necessidade de, educativa que presta uma certa atenção ao autocontrole emocional e corporal na adaptação das várias circunstâncias que podem acontecer. Como, por exemplo, pronto, pode aparecer um, aquela malta que, em princípio, não é? Não é boa, não, não é boa para ninguém, não é? Pronto, pelo menos. Não é, que haja uma certa capacidade de autocontrolo pronto, Que não haja a vontade de ambas as partes pronto. Criar um conflito físico é? corporal Por causa do que é puramente subjetivo Mas agora vou-vos deixar aqui isto é, lá está, o meu tributo ao, ao livro. Eu nunca o li, é simplesmente tipo, um, um resumo da cultura genial, não é? Os chineses consideram, pronto, não há propriamente boas traduções, é normal. Em Portugal nós também é raro considerarmos que hajam boas tra traduções. Quando a língua não é passa para... Outra mecânica estrutural do processamento linguístico, é de outra linguagem. O latim é sempre latim. Mudar ali umas palavrinhas e tal, mas é sempre latim. Pois existem outras estruturas da linguagem, não, não são latim, e, portanto uh, perde-se uh, completamente. O fluxo informativo, que depois está ainda por cima associado a tudo que é cultural. Importante, pronto. No fundo, como eu disse há uns tempos atrás, ter o domínio da arte da guerra é saber evitar uma guerra. E eu estou aqui para isso. Vou tentar. Eu não fui à tropa, não gosto daquela gente toda, não é? Com armas, com todas aquelas coisas. Portanto, em princípio, não é? Eu sou o pior gajo, a nível da experiência, não é? Para, para poder ter, não é? Para poder conseguir evitar uma guerra. Eu estou a tentar evitar as guerras todas do mundo. Isso, pronto, isso já é ser demasiado absolutista, não é? é É, São aqueles gajos que pensam que vão conseguir tudo. Não conseguem nada. Não é? Às vezes só fazem merda e borradas. Desta vez, como eu não estou, eu não tenho controle nem domínio, não represento nada a ninguém, sou eu só e mais ninguém, não é? Sou ilusório, bem. Eu não tenho representado como é que o rei do exército e aquelas coisas todas horrendas, não é? iriam dizer, olha, este gajo que nem fez a tropa, que a tropa fez, vai ficar como nosso líder. Fogo! deve ser uma brincadeira! É mesmo! Espero que seja uma grande brincadeira. Porque, no fundo, ao mesmo tempo, gostava que não, não é? Porque, no fundo, Existe aqui algo em mim que, que quer que deseja é? essa mudança mas essa mudança só pode ser atingida via é? o reconhecimento de novas mecânicas para mudar de atitude de todos aqueles que eu gostaria de mudar e portanto isto fica como um tributezinho é? à obra literáriazinha é? literária quer dizer que tem letras Constrói estruturas mentais que nos fazem sentir emoções e, e portanto, construir uh, imagens quase visuais, não é, sem, uh, sem termos a descrição visual à nossa frente. É uma coisa qualquer para usar o cérebro, que se chama-se. É uma obra qualquer chinesa, não sei, e depois eles... é como, como a malta daqui, porque o português é português e mais nada. E até no Porto. O Porto é Porto e abaixo é outra coisa qualquer. É normal que hajam assim, umas coisas assim, muito absolutistas no, na associação de quem vive a cultura intensamente. Contudo, é só isso. O absolutismo está na entrega de informação e na partilha de informação, nada mais. Foi o resto. Pronto, tendo em conta que. Pronto, essa mesma partilha de informação potencia não é? Que pronto, possa haver aqui um, um negociozinho é? O Centro É um gajo que, pronto, que inspira outros gajos pronto e... e viveu uns aninhos antes antes de Cristo uns aninhos antes já na altura na era do Natal não é que lá está era Malta aristoc aristocrata militar Jesus mal se pelo menos não tem nada a ver comigo mas eu tenho que... pronto, não ser com esta malta, pronto, isto tem a ver com filosofia, pelo menos há qualquer coisa em comum, há qualquer coisa em comum, há filosofia, pô. E pronto, se nem encontro que há filosofia, pronto, eu já estou mais descansado. E é isso, tributo à obra literária, à arte que é...